Não certo. de quem está anunciando o produto. Aí eu falo que nós temos é, nas, nas TVs abertas é, uma voz que é muito simpática e que Araci -si do ômega 3. sei Aquela voz in, é, é inconfundível. <risos> Minha amiga, meu amigo, você que está com problema, os seus problemas acabaram. É aposentado, pode comprar. É pension. Você já imaginou se a voz do GPS fosse dar assim? Nossa, é demais. A 200 metros, pode virar. A 400 metros. Pode virar. Tem uma iogurteira no seu... <risos> Você que tá de ômega 3. Agora, se é a voz do GPS a voz da Solange, a gaga de Leoz, hein? passou. Passou cu... faz tempo já. Cu, cu, cu, cu, cu, curva a, a, acentuada. Isso, passou de novo. É. Agora, para fechar... Como seria a voz do GPS com a nossa saudosa Aderci Gonçalves? Aderci. Pô, cara, eu, eu tinha essa porra desse carro louco, cara. O, o trânsito tá todo embucetado, cara. <risos> porra, é um cacete. É igual. Olha, você sabia que você é igual. você tá no Waze? Não sabia. É. Como que eu tô no tem Waze? Tem um app que os caras vão. Já, já tem isso aí. Que eles criaram tipo um pirata hum. que você põe de várias pessoas. É, não sabia. É, tem tipo, se o cara erra. Aaaah! O, o cara me mostrou. Tipo assim. Se avassa, se que demais. Ah, avassa. Avassa. Ai, eu cara, véi, Sabe, tipo, <risos> tem um negócio que você coloca e, e, e você... Eu tipo, não sabia. Tem uma galera, lembra que tinha, acho que no Ineleve, que o cara pegava os samples. Ah, tá, tá. E tem meio um sistema de Android que a galera consegue... Não sabia. É, pô. o cara do Uber que me mostrou, bicho, eu ri pra cara, tem que várias. Mais, olha só, mais, velho. Tem o Silvio. Mais uma vez, mais Vai vez. Vai adireitar, Aí. Diz que o Silvio Santos começou a trabalhar como franelinha, né, que vai assim, vem, vem pra cá, mais, pra. Aí. Aê! <risos>